Sem maldade quando eu me escorre suor uh -huh. tá num mar de monstro, vai entender que sempre tem um peixe maior Então eu vou rimar alto, sabe que aqui eu não rebate Mas por que que eu vou rimar alto se meu oponente tem um level para baixo? Eu vim arrancar seu pescoço, ok? Eu vou rimando, sabe que aqui eu sou mais perigoso. trenos huh, huh. que te mata, sabe que eu faço agora? Nossa, baba, eu vou sambar pra roubo,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 Tirar o Detroid e o teu chakra cara. Ah! Ah!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 Você esqueceu que o Chino lida com mosquitos e uma mosca? Me ameaça a pisar o tu nela. Mas não tem problema, você tá ligado que aqui você não soube. A conhecidas que eu tenho com o Chino aqui que se a batalha da aldeia você perdeu pro Shinobi oh! Jão, Jão, você quer ganhar do Barreto Ilusão sua, pensar que você é campeão Bom, o beat começa Não tem retrocesso na minha caminhada E não entendo que esse é meu progresso Eu vou fazer o JB virar uma piada Ah, Você quer seguir o espaço Nesse espaço, você se perdeu Justin tem certo é jogo, eu não sigo o passo Se eles tem que o meu É uma parada, eu construí minha caminhada Então vou a uma sua Quero rimar nada você vai morrer aqui nessa rua ah, Não, eu não vou deixar não Ele disse que ele não vai deixar não Ainda bem que eu tô ficando rimando E pagar essa porra do creche do permissão Então, agora eu assino sua demissão Então, agora assino sua rescisão Porque ele pode estar tá ao vivo Agora eu tô rimando ao morto, que ironia, tem é a transmissão Então, agora eu bato aqui na sua cara, o barreto Mas não importa minha rima, prepare do que Tu já tá perfeito. é ser receio Você que é um a tá minha cara Anota minha quebrada, pra você entender que é Vai virar uma piada igual comigo, Uma piada colocada, vai tomar tapa na cara Eu não quero ser Essa você já mandou, essa você já mandou Isso me cansa, essa você já mandou, essa você já mandou E essa porra que mata minha esperança Jota pra mim, aí uma nova, caralho Essa camarada eu fiz no rap é improvisado Eu não quero panfleto O que eu busco é papel com peixes estampados Com peixes estampados Agora só vai ter o um peixe instendido Você disse que eu já mandei Não posso fazer nada, é improviso Vem na minha mente que responder. Eu não decoro as rimas que mandei, mas eu não posso falar o mesmo sobre você. Ih, só rima repetida que eu mandei. Você tá repente velhas as escrituras. Ei, sua rima que eu mandei. Eu tô abalando todas essas estruturas. Sabe por quê? Que você não tem proceder. E esse que é meu fundamento? Você é como um Messias velho. Então renove, traga novos mandamentos. Eu ajeito, meu amigo, sem todos os fundamentos. Você não entendeu que o sol um veio o profeta, mas ainda tô habitando umas partes do novo testamento. A paz do novo testamento. Essa aqui é a parada. E eu vou ter que te explicar. Eu não volto em terras velhas. É salvação vem todas as pessoas que te lá. Essa aqui é a parada. você tá entendendo? Essa é a minha improvisação. Eu nunca vou voltar em terras velhas Procuro novos territórios, pessoas que têm salvação. Essa aqui é a diferença. Quando você muda de casa, só quebrar é antiga é uma terra velha. Aí você não vai voltar pra ela, não tô entendendo, tá ligado? que é aquela, por esse motivo pra mim você é Nutella, eu sou Adriano Imperador posso fazer história, mas nunca esqueço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 não tem nada a ver os que, que você fala com os menor da favela Nem todo que usa óculos é militar e nem todo chocolate é Nutella Então vou mostrar como é que funciona, você vendeu sua cara pra tá na tela A lacote também é mal comédia, mas fala assim no da favela Então eu vou te mostrar como é que é, se é maldade você já deu pé Se eu tô na sua frente tá ligado que sua perna treme e você volta de ré Porque eu vou mostrar como que faz, sem maldade você ficou pra trás O bagulho aqui é uma reta, é uma corrida, quer pegar, melhor acelerar mais Porque eu vou mostrando como que fica, parceiro que eu vou seu terror. Porque eu tô fazendo hip hop, parceiro, cê sabe que é por amor. Pra enxergar o prado, cê é incompetente. Então cê olha pra frente, contigo eu sou diferente. Só vejo o WM no meu retrovisor. Uou. Retrovisor, olha, parceiro, que esse é meu legado. Retrovisor, mas a última batalha da aldeia, cê sabe qual foi o resultado? Essa que é a cena não é não aliado. É um tiro pra alcançar a paz. Só que você mata um pai de família, a guerra Sim. pra família dele cê traz. Uou. Uou. Olha, parceiro, que aqui eu já trago. Você achar que é o mais brabo? Só que eu não peito, não tremo pro prado Eu não ataquei você, eu ataquei a marca Isso que infarta, eu já tô na pista Atacando marca de militar e toda marca que é muito assim. Meu parceiro, aqui tá dos estates. Tem muito mano que usa Gucci. No desfile da Gucci, fizeram blackface. Eu pego a referência e estudo Até porque a rima não é prática. Eu vou rimando. Minha marca que eu uso é a marca dos times de varsa. É por isso que eu sigo mandando. E o meu legado: enquanto você dá dinheiro pra o empresário, eu dou dinheiro pro favelado. 2, 1, <frappos> um. Tranquilo da minha forma, vou enfrentar. Só sobrou nós dois no terceiro round, nos vemos Do no triplo do triplete, igual o triple red Mas vou matar os dois, então vai ser uma double E até mais anos. Oh! As... Mas minha rima já repercutiu Então nessa ele tá fudido É o gigante que acordou Quanto que nunca dormiu Quanto é que nunca dormiu, vamos na questão Ele falou sobre mesa A mesa é a refeição Ele me enganhou antes Esse aqui nunca dormiu Cê esqueceu que a vingança é um prato que se come frio Meu sangue descongelante Demorou, mas ele perde no bang. Ele falou até que congelou o próprio sangue O B se esfrega sua cara nesse chão Um coração com sangue congelado não bombeia o coração Calou, calou,